O Matheus MG falou que será que vai ter manobra para o Mourão não assumir o cargo? Pode ser, cara. O Bolsonaro tá, vai tentar de todas as possibilidades para não né, sofrer impeachment, não ter que mostrar exame, é, dar um golpe, vai tentar, tá tentando, né? Ele achou que ele ia conseguir um apoio popular gigantesco, chamou as pessoas para as ruas. Só que foi meia dúzia de gato pingado, se fudiu. Não tem mais apoio do, do, do próprio partido. Não tem mais apoio de ninguém. Agora ele está tentando abraçar o Centrão, o Centrão do que apoiava, né, o, apoiou lá o, o Lula no pior momento, a Dilma no pior momento, depois abandonou. E é isso que vai acontecer. Esses caras são, são ratos. Eles vão né, sugar o Bolsonaro da, de todas as maneiras possíveis, né, pedir liberação de verba e tudo. O Bolsonaro vai achar que está comprando os caras, os caras vão depois no final e, ó, pumba, pé na bunda do Bolsonaro. Eu falei na live de ontem, né, que eu falei, ó, o, o Maia tá fingindo de, de sombo-mongo aí, tá falando, né, desconversando a questão de impeachment. Daqui a pouco, né, o Maia tá já armando a cama de gato ali pro, pro, pro, pro Bolsonaro. Daqui a pouco, o Bolsonaro cai na cama de gato do, do, do Rodrigo Maia e toma o impeachment ali. Aliás, né, eu, eu, eu fiquei triste né, que o Alexandre Moraes né o ministro da, da Justiça ele barrou a nomeação do Ramagem né o amigão da família Bolsonaro para presidente para chefe da, da polícia federal por que, que eu fiquei triste porque eu acho que isso aceleraria acelerar aceleraria acelerar, falando certo acelerar aceleraria isso aceleraria é, o processo de impeachment do Bolsonaro. Porque o cara está diretamente influenciando nas investigações da Polícia Federal, que tem os filhos dele envolvido. Então é gravíssimo isso. Eu acho que iria, isso iria acelerar o processo de impeachment do Bolsonaro. Então ele parou aí por enquanto, mas a minha felicidade, ainda, eu acho que ainda, eu ainda posso manter a esperança, porque Bolsonaro falou que vai... É insistir na nomeação desse ramagem aí para para chefeira da Polícia Federal. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver. O Gomes falou, travou não, travou minha cabeça aqui. O cara. Falou, Será como é que se fala aceleraria, né? Agora, agora já estou falando melhor aqui. Falei uma vez e tem que repetir várias vezes, porque eu não, não falo errado. Tchau, querido. É, Rodrigo. Rodrigo, quero preso. Vamos, vamos ter que renovar, né? Era tchau, querido. Agora é tchau, querido. Se valeu, né? Se, se, se, se, se valeu a intervenção do STF para barrar a nomeação do Lula para ministro, vale então para o Bolsonaro também, né? O Matt Cat aqui falou que a hora dos filhos ainda chega, tenha paciência, é, tenha paciência. É, foda que tá demorando, viu, cara? Tá demorando. Valeu, Felipe! Felipe1428 falou, cara, sou seu fã, obrigado, cara, pelo apoio. O Isaac Santana, você acha que o Amoedo tem chances em 2022? Tem, tem chances, mas eu acho que a polarização ainda é muito grande. Eu acho que tem chances, mas não é muito provável que isso aconteça, né? Que ele ganhe. Porque o brasileiro ainda fica nessa polarização, nessa torcida de futebol, né? E, e se depender do Bolsonaro, do PT, os caras vão continuar nessa briga aí, porque eles só continuam aí no paio aí. Enquanto tiver essa polarização, enquanto tiver o medo, né, o Bolsonaro vai ficar jogando, olha, se vocês não me apoiarem, como ele já falou várias vezes, se vocês não me apoiarem, quem vai voltar é o PT. E o, e o PT fala a mesma coisa, se vocês não me, não me apoiarem, eu sou o único que pode vencer o Bolsonaro, umas merda, assim, sabe?